E não o pai a mãe vidas só, mais igual. Fica os A resistência preta, meu som. E vai em pé na minha bandeira. Eu sou o inimigo que me espalha lá. Tudo começou, tudo certo. Quando eu abro e fico amar. Se a minha pele te incomoda, eu me lembrei. Eu te aviso, era resistência. Aceita. Não tá fácil cortar? Não tá fácil superar? A porta. Porque a porta se perde. Porque eu sou cristão, viado, mulher é e criança. Da periferia, mas eu não sei se para o Detective biologia Que mais mata, mais confole com uma franquia Eu ponho a minha letra nessa melodia Para sorte ao desejo e solto e morre por mim sua voz. Ser a resistência negra, o que, que essa música representa? Pra mim ela representa nada mais nada menos do que a luta de um povo que tem necessidade que precisa, necessita ser a diferença, porque muitas vezes a gente vê na história e até mesmo nos dias atuais muito preconceito, muita discriminação e essa música representa a luta, a resistência representa pessoas que estão caladas de alguma forma e que precisam dizer aquilo que elas estão sentindo. E quando a gente gravou essa música eu me lembro muito bem que foi na Consciência Negra e que a professora Fernanda fez parte da, da, dessa música ali como um todo, a gente fez o um projeto 100% ao vivo. E até peço perdão pela música estar tá muito cortada, mas é porque a música original a gente fez com 4 minutos e a gente tentou cortar o máximo para fazer o clipe ficar bem rápido, porque a gente decidiu reutilizá-lo. E eu quero agradecer também ao Marlon, que fez parte disso, por ter liberado os direitos da gente usar é, em sala de aula para fazer o nosso clipe, agradecer a Mariana também. E quando a gente gravou essa música, a gente queria... na época a gente tava tendo alguns escândalos de morte, se não me engano. É, pessoas sendo apanhadas por policiais, a gente tava numa matemática mais ou menos assim, eu não me lembro muito bem, porque já foi fazendo uns tempos, já um ano, né? mas a gente estava falando sobre a luta negra, sobre a resistência, sobre é, a culturação e era necessário a gente falar sobre esses assuntos e a escola deu esse espaço pra gente e a gente decidiu falar de muitas questões que aconteciam é, no tempo que, por exemplo, a escravidão, a gente teve uns debates e essa música nada mais do que representa a voz de um povo que quer falar que tá calado e que se sente amordaçado, que precisa de alguma forma liberar as emoções daquilo que eles sentem, então eu acredito que ser a resistência negra é você, como eu posso dizer em palavras é você não deixar que a situação que você vive ou aquilo que onde você se encontra te delimite. então a gente tentou trazer essas questões e foi super divertido, foi uma noite muito especial esse clipe aí foi só mais um marco da nossa noite que foi maravilhosa todas as pessoas que estiveram lá e também opinaram, falaram um pouco sobre a resistência negra, sobre a aculturação. Foi um assunto muito interessante, a gente descobriu um pouco mais sobre culturas de religiões, a gente entendeu mais sobre é, a África, entendeu mais sobre os ritmos das músicas, entendeu como funcionavam as religiões, como por exemplo a Ubanda, e entender que não é porque a gente está falando, por exemplo, de dança, que começa lá com as danças africanas, que significa realmente macumba, por exemplo. Mas isso aí já é um outro assunto, isso não é bem cabido, mas o que a gente quis trazer foi o racismo, foi o preconceito e foi de uma forma mais clara essa questão do negro e a importância dele. Vidas negras importam. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês que assistiram e esse foi o nosso trabalho da resistência negra.